É fundamental, como dissemos, que eh, a Comissão Nacional Eleitoral se debruce e delibere sobre os votos reclamados, porque é sempre possível que, em função da magnitude do número de votos reclamados, possam eventualmente ocorrer algumas alterações Então o ciclo eleitoral não está tabela. fechado? É... Portanto, não, não está, não está porque só fica fechado com resultados definitivos. Se a Comissão Nacional Eleitoral não recebeu reclamação de qualquer um concorrente. E caso elas eventualmente cheguem, como é normal, a Comissão Nacional Eleitoral tem o dever legal de as apreciar e decidir nos termos da lei. Os subscritores deste comunicado de imprensa demarcam-se dos resultados tornados público o regulamento sobre a organização do centro de Escrutínio Ofendem o princípio da legalidade Atribua apenas cinco dos 17 comissários nacionais o exercício da competência de proceder às operações de apuramento dos resultados aos demais membros da CNE e aos mandatários das candidaturas. Foram impostas limitações de acesso à informação e de circulação lá onde se rececionam todos os dados das mesas de votos seguido de ameaças com processos disciplinares dos subscritores pela sua devolução à Assembleia Nacional por conseguinte a expulsão deste órgão. Obrigada por ter aceitado uh, o nosso convite. Portanto, perante esta reação da Comissão Nacional Eleitoral, que diz que não há propriamente uma reação formal aos resultados, ou seja, ainda não foi apresentada nenhuma impugnação ou queixa por parte da UNITRA, queremos entender se a UNITRA pretende apresentar alguma queixa ou se realmente já apresentou algum tipo de reclamação. Boa noite a si, eh, Paulo Acima, que é assim que se chama. Eh, boa noite aos, a todos que nos acompanham e agradeço desde já a oportunidade de falar para, para o vosso órgão, dizer que o processo eleitoral obedece várias fases, e de outra forma, as reclamações obedecem várias, várias fases, eh, são recursos de ordem administrativa e a primeira reclamação acontece na Assembleia, de voto. Depois da contagem na, nas mesas, dos boletins nas mesas, os partidos fazem as reclamações. E este procedimento foi feito ao nível de todas as províncias do país. E eu sei que as comissões provinciais e eleitorais uh, reuniram em vários círculos eleitorais para decidir sobre os votos reclamados. O AMBU reuniu, o Luanda reuniu, o país reuniu ontem. E, portanto, o porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral faltou com a verdade. Porque portanto, o que ele diz representa. É que a Unita... Vou terminar, vou terminar. Vou terminar, vou terminar. Vou terminar. Sim, sim. Ele representa um todo. Ele não representa apenas. A Comissão Nacional, ela representa o todo, ela é o porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral. E antes de fazer um pronunciamento sobre o processo eleitoral angolano, deve contactar todas as comissões provinciais eleitorais para ter os dados concretos. Assim, evita induzir a comunidade nacional e internacional em erro. Mas a UNITA reclamou, em todas as comissões provinciais, onde detetou irregularidades com documentos protocolados ao nível da, de Luanda, ao nível do Namibe, ao nível do Kwanza Sul, ao nível do Moxico, protocolado, atenção, reclamações ao nível das comissões provinciais e eleitorais. Portanto, de, já teve resposta. Já tiveram resposta, portanto, a resposta por parte da CNE. Já teve resposta. A resposta da CNE submeteu às reclamações, por serem números muito elevados, submeteu para o órgão seguinte, que é o plenário da Comissão Nacional Eleitoral. Há o plenário ao nível do município, começa aí a primeira reclamação, há o plenário ao nível da Comissão Provincial Eleitoral, há o plenário ao nível da Comissão Nacional Eleitoral. Mas o porta-voz tem, tem que ter os dados ao nível nacional, desde o primeiro recurso, segundo recurso, enfim. E, no entanto, ele faltou ele com a verdade quando diz que no, a UNITA não reclamou. A UNITA reclamou em Luanda uma diferença de 187 mil votos. Os resultados que a UNITA obteve ao nível da província de Luanda dá-lhe folgadamente 70% do escrutínio total. Okay? E o MPLA fica com 30. Muito bem, mas uh, pode ter havido aqui uh, alguma falta de comunicação, por exemplo, porque estamos a falar não, mas... uh, da, da chegada não, mas... de queixas por parte de outros espere. locais não, do não, país. Mas espere, mas, espere, mas, espere, mas espere, o porta-voz não pôde fazer um pronunciamento sem antes consultar todos os órgãos que compõem a Comissão, a Comissão Nacional Eleitoral. O que eu estou eu a tentar perceber pode, é se, não, portanto, está a dizer-me que ele não consultou os órgãos ou consultou os órgãos não, e ia mudar ele avançou esta informação? Eu estou, eu, estou a, eu estou a dizer que ele faltou com a verdade, é o que eu estou a dizer. Eu estou a dizer que ele faltou com a verdade. E faltou com a verdade quando diz também que a ata dos resultados provisórios foi assinada por todos. A informação que eu tenho não é esta. E, portanto, há aqui uma tentativa de indução Então o que da é que, opinião pública. O que é que pretende a UNITA fazer perante estas declarações? Vai, não, voltar, a a, vai a UNITA... voltar a enviar a informação não, não. e as reclamações? Não, a UNITA já fez. A UNITA não vai, falt... não vai voltar a fazer. Já fez. Já fez, já reclamou. E a, a, a CNE tem reclamações ao nível das Comissões Provinciais Eleitorais. Mas se a CNE diz não ter, informação... portanto faria sentido não, voltar a, CNA... a entregar esses não. documentos? Não, a, a CNE não pode dizer que não tem, a CNE protocolou. E vê uma coisa, o seu colega, na introdução, disse o seguinte, as Comissões Provinciais Eleitorais estão a discutir reclamações dos partidos, não foi o que o seu colega disse. Como é que ela em seguida diz que não recebeu reclamações? Ele primeiro diz uma coisa, depois diz outra. E, no entanto, ele próprio admite, numa primeira fase, na segunda fase nega. Quer induzir as suas em erro, porque ele próprio disse que receberam reclamações que estão a ser discutidas ao nível local, ao nível das comissões provinciais e eleitorais para, eventualmente, alterar o resultado. Foi ele que disse. Não, mas, que se disse. essas informações não, é que são recebidas a nível local é isto, e não a nível nacional, poderá haver aqui ainda um tempo de apresentação de, de uma reclamação, por exemplo. Até quando é que a UNITA teria para apresentar reclamações? Quais são as, os eu prazos legais? Acho que, acho que o partido, eu já eu de volto a dizer, o partido apresentou todas as reclamações. Muito bem, mas apesar disso, quais são os prazos legais para se apresentarem reclamações? Nós estamos dentro do prazo. O processo eleitoral angolano correu com várias irregularidades, irregularidades essas que foram, foram apanhadas por todos pela, pela imprensa que está aqui presente. Eu vi há pouco mesmo um delegado de lista numa, numa, numa reportagem rossa que a polícia estava a correr com ele. Portanto, o delegado de lista é o mandatário do partido, o polícia não pode correr, foram presos, foi preso um comissário, ao nível do município de Luanda, que estava a exercer o seu mandato, não lhe permitiram assistir à contagem de voto. O comissário é quem tem o mandato da Comissão Municipal Eleitoral para acompanhar, monitorar o processo eleitoral. Portanto, houve tentativa de sabotagem de urnas, ou houve tentativa de sabotagem de atas, o processo eleitoral angolano não correu bem. E se não correu bem, os partidos políticos estão no direito de reclamar de reclamar e a CNE tem que se pronunciar. A CNE não pode tomar partido, não pode estar a tentar favorecer um Mas, partido. Neste caso, que o que a CNE diz, relativamente, por exemplo, aos, enfim, aos vários comissários da Unita que terão assinado atas iniciais? Não da Unita. Relativamente não, não a essa informação, Unita. mas nós temos também a conferência da imprensa de cinco comissários da Unita. Não são da Unita. Não são da Unita. Eu, eu Portanto, as, pessoas, as pessoas Unita que fizeram uma conferência de imprensa há poucas horas não fazem parte da Unita. São, são comissários que foram apontados pela Unita para, para a CNE. Não são comissários da Unita? Não, não. não. São eu creio, comissários eu creio que, terão... que Não, não, não, não, não. não. não me são. lá ajudar. Eu... Não, eu quero esclarecer. Aí tem comissários que foram indicados pela UNITA, uhum. pelo PRS e pela Casa CE. Atenção à informação. Muito bem. Que tomaram posse no parlamento e os comissários exercem o mandato de uma forma independente. E os comissários juraram defender a Constituição e a lei. Os comissários identificaram atropelos à Constituição e à lei. Foram Portanto, as inflações inicia... avançadas, constantes violações da lei, é, é sem dúvida a informação que foi avançada por estes comissários. Mas aqui só de referir, Bem... eles explicam que assinaram as atas iniciais, mas que não pretendem assinar as, datas, as atas finais. O que a CNE diz é porque é que assinaram então as atas iniciais. Bom, eu não posso falar em nome dos comissários, como deve saber, eu posso falar em nome de processos que eu estou eventualmente abalizado para falar mais no entanto, os comissários de então, só, só para de marcar... terminarmos, o que é que, o que resta, então, à UNITA? Portanto, a UNITA apresentou estas reclamações, como diz o que S. é que S. se segue? Portanto, se a CNE diz não ter recebido essas reclamações, o que é que se segue uh, relativamente, por exemplo, a uma coisa que Adalberto Corta Júnior falava ontem, a Comissão Internacional, uh, para eventualmente olhar para estes resultados das eleições em Angola. Como é que isso se processaria? Não, o que resta é repor a verdade eleitoral, é importante que isso fique claro. Também é importante que antes de terminarmos, de sairmos desse, deste, deste nosso, desta, desta entrevista, fique claro que a UNITA remeteu reclamações. Eu não eu já permitir. disse por várias vezes, já disse Ana, por várias vezes, sim, eu sim, creio que ficou claro permitir. a posição da UNITA. O que eu quero é entender mais, para aproveitar ficar. o pouco Agora, tempo que temos, nesta é continuar. como é que esta comissão internacional se processaria, porque foi uma informação que acabámos por não conseguir uh, desenvolver, as informações foram avançadas ontem uh, pelo líder da UNITA, mas gostaríamos de perceber melhor como é que esta comissão internacional se processaria. Bem, eu penso que o senhor presidente, a UNITA, no momento certo, vai voltar a se pronunciar. Eu procurei esclarecer da melhor forma possível, contrariando as informações do porta-voz da CNE, que a UNITA reclamou sim, a UNITA continua a reclamar os seus resultados porque a CNE está a favorecer o MPLA. Isto é que é um fato. Como é que se vai processar esta Comissão Internacional? São passos seguintes. O primeiro passo... É a admissão das reclamações e a CN a admitir que está a subverter a vontade popular. E mais, nós estamos perante uma eleição que vai determinar o próximo governo. E quem tentar subverter a vontade popular está, está a tentar fazer um golpe de Estado por via administrativa. Porque só o povo angolano pode legitimar um governo. E quem não, quem não tem legitimidade do povo não pode governar. Agora, a CNE tem que estar aberta para ajudar na transparência eleitoral. Qual é o problema que a CNE tem de abrir, de recontar, por exemplo, todos os votos? Qual é o problema que a CNE tem de rever todas as atas? Qual é o problema? Se a CNE faz tudo certo, a CNE esteja aberta à transparência eleitoral. É isso que estamos a pedir, mais nada. Portanto, Agora, a Unita não está preparado. O povo angolano não está preparado para voltar a consentir mais uma vez uma fraude eleitoral. É só isso. A Nós Unita vamos recorrer por isso... a todos os meios, a todos os meios pacíficos, a todos os meios legais para se repor a verdade eleitoral em Angola. O povo angolano votou massivamente na Unita. A UNITA pede por isso, uh, portanto, vamos voltar só atrás a, a, a uma é que... informação. Muito bem, já percebi, Nelito, mas uma informação que eu preciso aqui deixar mais clara. A UNITA pede a publicação de todos os resultados eleitorais por parte da CNE. É um pedido que faz a UNITA? A UNITA pede os resultados reais, né? Tem que rever, tem que haver uma revisão. Das atas todas no Global, das atas no Global, província por província, para se encontrar a verdade eleitoral. Porque no nosso centro de escrutínio já detectou várias diferenças. Referimos ao Quanza Sul, referimos a Luanda, referimos ao Namibe e outras províncias. Nós já identificamos. Agora, precisamos de confrontação das nossas atas e as atas que a CNE dispõe. Lembrar que todas as atas que a UNITA dispõe foram entregues pela CNN é uma cópia da ata original que a CNN deve dispor. E, portanto, estamos a pedir a confrontação apenas, para encontrar a verdade. Muito bem. Nelito Ekukui, muito obrigada pela disponibilidade para que ter agradeço. estado connosco aqui na CNN para estes esclarecimentos. Rejo uma noite para si. Para si também. Obrigado. E é em clima de tensão sobre os resultados eleitorais em Angola que tiveram início as cerimónias fúnebres de José Eduardo.